aqui, Mandos. E the aqui fala do grupo mais um vídeozinho. Desta vez, Mandos. Um vídeozinho aqui diferente de é um videozinho de... Ah após eu não consegui ver aqui apesar que dá para ver. Mas é um videozinho de Slender e há ah, uh, Aqui a sensibilidade do mouse está um bocado... Um de Deixa-me pôr aqui pelo DPI do meu rato. É, assim está melhor. Acho que assim está melhor. Este está um bocado um tipo, é tipo... Não está bem fluido digamos assim. Estou a jogar com câmera também. Mas acho que não está mal todo. Vamos dar aqui uma, uma corridinha. Acho que não dá para saudar. Tenhamos que eu vou borrar aqui um bocado aqui, até a cadeira já, que estou sentado na cadeira, não é? Mas vamos lá. O gajo deixou de correr. Ah, tá. Vamos lá, manos. Eu não sei se o som está muito alto para vocês, depois vou ver na edição. Para mim está altinho até. Esta música de fundo é que também me podia acabar. Isto é minha ou está a ficar de noite? Ah, está a ficar de noite. olha não corre. Boas! Eu acho que já fiz uma vez Slender para o canal, não me lembro. Doei com uma fome do caralho. Isto abre. Eu não sei quais são os controles, esperem aí. Eh, uh, pois... Aqui. Crouch, sprint... Ok. Ok, eu ouvi um passos. Ok, eu vou deixar a cena do rex só para ficar mais giro. Ok, isto é para dar crouch Não estou a dar crouch Ok, ele estava a dizer que era para dar crowds. Ok, eu coloquei para pôr no crowds, no, no controle, mas... Olha, não sei se é por aqui. Olha uma casa. Ah, agora baixa-se. Nossa, eu vou-me borrar tanto, mas tanto. Força ele para a venda. Ai, nossa, eu vou-me borrar tanto. Garagem aberta. Não, pela garagem não vou. Ai, mano, já estou tudo borrado. está com pouco gama, não um vejo um caralho então Fechamos aqui um bocadinho a porta Fecha, fecha Não é bom borrar tanto A sério? Slender desenhados, olha uma carta Olá Kate, já... Já faz algum tempo desde que nós falámos, não faz? Uh, espero que não tenhas esquecido de mim. Eu sei que escrever uma carta é um bocado tipo velho, mas às vezes eu gosto de sentar e escrever me algo, sabes? Portanto, eu não consigo lembrar o que é que estás a fazer no momento, mas... Tudo, uh, tudo, tudo, aquilo que nós usávamos quando éramos menudos voltou tipo digamos que como, voltei a usar no outro dia lembras te quando Lembras te quando eu saí à noite tipo sneak sneak estão a ver uh, para nós podermos ir para aquelas aventuras o fantasma estava-nos a perseguir o fantasma perseguir Ghost hunting we called it Isso eu percebi mas não sei explicar, digamos assim, tipo... tipo Pronto, esquece We shine the flashlight through the trees Isso não é uma música assim We shine the flashlight through the trees... We... Não, ok And jump at every little insignificant noise Ok, nós atiramos ou abrimos flashlight ou seja, a lanterna, pelas, pelas árvores e demos um salto e fizemos um pequeno barulho, pronto, um barulho insignificante. A nossa imaginação uh, estava sempre a trabalhar e uh, eu desejava que pudesse voltar para trás. Uh, parecia que depois daquele de tempo já não era bom. Para nós as duas, ou dois, não sei se é. Ah não, é duas, está ali aí Desculpa, uh, desculpa, ignora aquilo que eu tudo, tipo, I start rambling too much, e eu comecei a arriscar, uh, tipo, a enrolar muito. Uh, mas pronto, uh, por favor, let me hear, hear from you, deixa-me deixa te ouvir, ou deixa-me te ver, aí para a frente. I know things have been less than... Eu sei que as coisas não têm sido muito normais, normal, uh, não têm sido muito normais, portanto, eu só queria checar digamos assim, pronto. Ok, como é que se sai da carta? Ok, já sei, pronto. Ok, isto foi uma mensagem não sei quem. Ok, como comecei a correr, WTF. Não sei quem é que mandou a mensagem, mas foi uma mensagem. Para nós, eu não consigo abrir a porta e dizer, ei carago, aqui é o party. Eles a comerem-se. The phone live pierce be dead. ei carago, desfocado. Pá, eu vou, digamos. Olha eu! A minha sombra. Pá, eu não quero ir lá para cima. Não, não, não, não. Oh, tenho aqui uma porta nem vi. Ok. Há aqui um bilhete. Hum... bem louco. A tela funciona? Foi, tá... tá morto o tele. Pá, eu não vejo nada. Onde é que isto? Isto é coisa... Sala. Ok. Bem louco. Que Oh, bem bem lanterna obrigado por ligares na última noite uh, isto pode parecer estranho mas foi mas foi bom ouvir a tua voz foi bom ouvir foi bom ouvir que a Laura Lawrence a Lauren está muito bem uh, mas pronto uh, sobre o que nós falamos não sei bem o que tu pensas sobre isso Ok. Boa tarde, Odds. Não sei o que é Odds. Of Deve ser. Quais são as. Tipo, as. as consequências, é, As coincidências. Quais são as coincidências das pessoas estarem a pensar a mesma coisa no exato momento? Ou terem a mesma alucinação? Isso pode ser mesmo alguma coincidência? Não, não. Odds não são coincidências, coincidência, já sou eu. I have to go. Pronto, eu tenho que ir ao meu doutor hoje uh, para a rotina e. E vou tentar uh, ir uh, casualmente, tipo, vou levar isto casualmente e ver o que é que ele diz sobre isso. Uh... Eu vou-te depois dar notícias. CR, tipo CR, Cristiano Ronaldo, tipo aqui. Ok, vamos pegar mais ainda flashlight. Ele abre a porta. Cuidado que ele está segurando uma câmara. Isto não tem bateria. E caralho, abri com força. Ok, estamos em na garagem. Nada mal. Ok, não cai lá para fora. Dá para fechar? Fogo, é? e deixam aberto assim. Digamos que eu já estou todo borrado. E não quero dar um salto. Deus, eu vou Me que veja bom bugar tanto. Está alguém ali embaixo? essa a porta não abre, não abre -se assim. Não se vê um bregalho. Estou todo burrado, manos. Faz barulho, eu carrego para ele não fazer barulho, ele faz barulho. Ok, esta porta precisa de uma chave. Faz barulho, caralho. Aqui está fechado. Eu não vejo nada, faz-me a impressão. Isto ó, oh, E Já preciso de uma chave. Mas não sei onde está. Oh, tem aqui outro espaço. porcaria da chave? tá achado? Ou oh, tá aqui, também sossego. Não sei... Like, what the fuck? Abre-te! Pronto, não se quer abrir. Consegues vê-lo? Ui Jesus! O que é que isto diz? Não diz? Não deixa ver. Ok! Vou dar o base, Não sei para onde é que é para ir, mas até logo. Este vídeo também não vai ser muito grande, Manos, portanto, não se preocupem. E agora o que é que é para fazer? Sai é para passar? Manos, estou todo borrado. Não, não tomei o um pequeno almoço, já estávamos de manhã, ainda não tomei o um pequeno almoço, estou todo burrado. Olha o barulho, caralho. Aqui está a andar é que eu estou a ouvir. E o ali, e o ali, e o ali, e o ali, e o da... Mano! Então é para onde? O que é que eu tenho que fazer? Será que tenho que dar-lhe de Jajang? Deixa eu gajo já vem olhar para mim, parece que tem um alaico ou carago. Será que eu devo dar grande a corrida? Minha amiga, tala tá logo, tala tá logo. Ok, o gajo vazou, eu acho que ele está atrás de mim, mas eu nem vou olhar. Eu não vou olhar, que eu sei que vou me borrar todo. Ok, não está. o takimacho Não sei se era para sair, mas eu estou todo borrado Isto sobe? Ok, aqui. Okay. Só, vou, só vou abrir assim um bocadinho. Vou ter aqui alguma coisa de jeito. Olha é barulho, caralho. este gajo também faz barulho para caralho. Eu carrego no coiso para ele não correr ou andar. Vamos Vamos passar o meu controle a filha Olha até logo só. Eu sei que vocês conseguem, quase que não conseguem ver nada, manos, mas eu também não. Só consigo ver um bocado, manos. Que tensão ué. nossa aquele sou é suposto ser eu ai mano não caga nisso mano estás todo fogo manos espero que já ten, que tenha gostado do vídeo mas não se queças de deixar mega like foi uma mini gameplay eu estou todo borrado por isso não vou fazer o outro e eu não me assustei muito mas ainda me assustei um bocado que está aqui coração, bem, tipo... pum! pum, pum, pum. Mas aí, mãos, aí, nos comentários se querem continuação, uh, de, querem este capítulo que agora, se querem este capítulo ou não, deixam mega like e se quiserem Slender, já sabem, tem aí na Instant Gaming o Slender, ok, manos? Ou isso só podem ir ao Google também e, e procurar o crack, foi o que eu fiz. Ok, manos, é isso, espero que tenham gostado, fiquem e Ui!